Jair Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Oh depois da descoberta de um decreto de golpe na casa do ex-ministro da justiça de Jair Bolsonaro, agora a Procuradoria Geral da República, do senhor Augusto Aras, anuncia que iniciou uma investigação contra Jair Bolsonaro, e vamos lembrar aliás, vamos lembrar não, porque eu não falei no canal eu falei numa live, aliás eu falei numa live que está no canal, né, então se você não acompanhou a live fica sabendo agora que a PGR na quinta-feira dia 12 ela já tinha iniciado uma investigação para descobrir e punir os autores intelectuais dos atos de vandalismo, de terrorismo que aconteceram em Brasília, inclusive por parte, isso palavras da Procuradoria Geral da República, importante dizer que não são minhas palavras, porque isso tem um peso a PGR diz que inclusive, investigação que recairá sobre influenciadores e, e, e idealizadores né, desses atos de terrorismo, que estejam fora do país, mesmo que estejam fora do país, na minha visão, claramente se referindo a Jair Bolsonaro a Figueiredo e a Constantino né? Na minha avaliação, esses três podem ter um decreto de prisão a qualquer momento. A qualquer momento, eles podem ser presos. Quero ver meu advogado! Preventivamente, você já teve né, o, o cancelamento do passaporte das redes sociais, tanto do Figueiredo como do Constantino. Né? Você já teve o pedido de prisão preventiva. Pedido de prisão, não. Né? A ordem de prisão preventiva contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Que, aliás, vale ressaltar, na minha visão, absolutamente ilegal. Ilegal por quê? Porque ele não é um ministro golpista? Porque ele não, não gestou o golpe? Porque ele não participou da, da leniência com os atos né, de destruição dos três poderes? Não. Ele deve ser punido, sim. Deve ser preso, sim. Agora, não dessa maneira. Não pelo Supremo Tribunal Federal, que não teria competência pra julgá-lo. E não dessa maneira liminarmente por um Supremo, depois. Por um Supremo, por um ministro, depois referendado pelo Supremo, mas mesmo referendado pelo colegiado, ainda assim não estaria na competência do Supremo Tribunal Federal fazer a ordem de prisão contra ele, que ele não teria mais o foro, né, É assim como o Supremo Tribunal Federal não teria, e eu já disse isso aqui no canal, a, a competência prerrogativa de afastar o ibanês isso seria, por parte né, isso seria competência da Câmara Legislativa, né, que é a Assembleia, né, todos os, os entes da Federação, os entes da Federação não, todos os Estados, eles têm Assembleias Legislativas, que são as responsáveis por fazer as leis estaduais e por afastar os governadores, por fiscalizar os governadores. Brasília não, não tem uma Assembleia de Brasília, tem a Câmara Legislativa, que é uma mistura de Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa. Concentra esses poderes, né? Como o Distrito Federal, ele não tem municípios, né? Uh, você concentra no mesmo órgão, né? Os poderes de legislação municipal e estadual. Então a Câmara Legislativa seria responsável por afastar o governador ou o STJ, ou o Superior Tribunal de Justiça. E não foi isso que aconteceu. Foi feito via STF. Foi uma coisa que eu disse no, no, no outro vídeo que vocês viram, né? Aquela frase do Montesquieu. Vejo os antigos abusos, vejo sua correção e vejo os abusos da própria correção, né? Muito bem, vamos falar sobre tudo isso Logo depois se você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações Entrar no nosso Instagram, nosso WhatsApp, nosso Telegram Aliás, sigam no Instagram, pô, pra gente chegar Chegamos em um milhão no YouTube, vamos chegar em um milhão no Instagram também Vamos comemorar esta vitória também no Instagram Eu vou fazer vídeo quando já pedi a minha plaquinha no YouTube Quando chegar a plaquinha eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para é, agradecer e comemorar, já agradeci vocês as Diversas vezes, as diversas oportunidades E Clube MBL, né, se você quer saber A gente tem uma. Um, um, vamos iniciar uma operação agora a Operação Tic Tac, né, em que a gente Vai enviar advogados e repórteres para ficar sabendo dos bastidores do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão do Bolsonaro para vocês terem essas informações exclusivas, né? Para vocês terem essas informações em primeira mão, antes da imprensa, antes até de boa parte dos agentes políticos, em relação ao acompanhamento dessa prisão de Jair Bolsonaro, que repito, pode acontecer a qualquer momento. E veja só que ironia do destino: a PGR de Augusto Aras finalmente se voltou contra Jair Bolsonaro. Pra aqueles que passavam pano, pros bolsonaristas que diziam, não, o Aras é um conservador, ele é contra ideologia de gênero, não, ele é uma indicação nossa, não sei o que, não tem nada de petista, não sei de onde vocês inventaram que ele é petista, pô, por quê? Só porque ele fez uma festa pro José Dirceu na casa dele, só porque ele escreveu dedicatória, né, no livro pro, pro José Dirceu, pô, só porque todos os senadores petistas votaram a favor da recondução do Aras, só porque ele não denunciou, não investigou nenhum petista, não significa que ele é petista, não, imagina. Ah tá, Agora eu quero ver como é que vão passar pano para Augusto Aras Pra indicação do Augusto Aras Agora o próprio PGR indicado por Bolsonaro Inicia uma investigação contra o Bolsonaro E eu digo bem feito, bem feito, merecido Jair Bolsonaro precisa ir para cadeia sim Não só pela incitação desses atos golpistas Que depois que eles aconteceram Bolsonaro ficou compartilhando é, é, vídeo Dizendo que teve fraude na urna E aquela balela toda que a gente já sabe Justificando a própria incompetência né? Como se fosse culpa da urna e não culpa dele próprio Que destruiu a direita brasileira Que tá mais destruída ainda depois de todos esses atos bizarros e agora pode ser preso a qualquer momento Por causa pelo próprio procurador Que ele mesmo indicou Pelo PGR que ele mesmo indicou Bem feio, mas merecidíssimo Merecidíssimo, merecidíssimo Porque o dano, o mal que o um PGR petista Causou à democracia, à direita brasileira E ao nosso país de maneira geral pô, Imagina, primeiro foi ele que destruiu Desarticulou a Lava Jato Foi Augusto Ares que acabou com a Lava Jato Ele acabou com as forças-tarefas da Lava Jato Não precisa acreditar em mim Leiam os atos né, é, é, é, da PGR Leiam as notícias se não quiser né, os atos, o próprio PGR acabou não só acabou com a Lava Jato, ele acabou com o modelo de força-tarefa no país inteiro que é um modelo bem sucedido de integração de polícia e Ministério Público e, e do próprio Ministério Público entre si né, formando a força-tarefa entre si. voltou agora, volt... olha só que ironia ele acabou com forças-tarefa de combate à corrupção no país inteiro, e agora o Augusto Aras recriou as forças-tarefas recriou o modelo de força-tarefa pra quê? pra fazer um grupo de trabalho de investigação em relação aos atos golpistas, a força-tarefa a tarefa voltou, agora não para combater a corrupção, mas para combater os atos bolsonaristas. Vejam o um estrago, não, primeiro Lula ainda, não existiria né, inquérito inconstitucional aberto pelo Supremo Tribunal Federal, se a PGR não tivesse manifestado favoravelmente se ela não tivesse, ela mesmo né, é, é, aberto mão do seu poder é, de, de, de, de petição, de investigação e etc, a Lava Jato não teria acabado a gente ainda teria petista sendo preso a gente ainda teria, pô, gente como o Sérgio Cabral, poderia está preso, Lula ainda estaria preso, enfim. Um estrago absurdo assim, abissal, né, que foi feito em relação à direita brasileira. Agora o Lula volta como grande democrata, né, como grande injustiçado graças a essa destruição da Lava Jato e essa nomeação do Augusto Aras. E agora o próprio Aras se volta contra Jair Bolsonaro, que pode ser preso a qualquer momento, já estendo, já está oficialmente sendo investigado pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras. Mais do que bem feito, mais do que, que ele pague por essa destruição do nosso país, que Jair Bolsonaro pague pela traição de todos os seus valores, pague pela traição das suas promessas de campanha, pague por todas as suas traições e por ser um corrupto, um vagabundo e um quadrilheiro.